Na Bíblia nós vamos encontrar vários relatos de pessoas que em um estado de depressão Desejaram tirar a sua própria vida O que eu quero compartilhar com vocês nesse momento está no livro de Gênesis capítulo 4 O versículo 14 Quando fala de Caim Caim uma vez depois de ter matado o seu próprio irmão chamado Abel ele ouve a voz do Senhor e o Senhor dá uma consequência para ele pelo o pecado, pelo ato cometido. E o desejo desse homem chamado Caim foi que Deus lançasse ele fora da terra, fora da face do Senhor, Aonde ele gostaria de ser um fugitivo da terra, e todo aquele ou o primeiro que o achasse que pudesse tirar a sua própria vida pela consequência do seu próprio erro. O que me chama a atenção no versículo 15 de Gênesis 4 é que o Senhor disse para esse homem Caim, quando ele disse: Portanto, qualquer que matar a Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim Para que não ferisse qualquer o que achasse Ou seja, se Caim estava com o desejo de morrer De fugir da terra O próprio Deus, a quem questionou Caim pelo seu erro, pelo seu pecado Colocou um sinal nesse homem Aonde disse Qualquer um que desejar matar Caim quando olhar esse sinal que há nesse homem, não o matarás. Eu quero citar para vocês, amados, em relação ao desejo, muitas das vezes, de tirar a própria vida. Algo que o pecado trouxe isso em nossos corações. Nos colocou em um estado depressivo, nos colocou em um estado de desânimo e parece-me que a única solução, a única alternativa para as nossas vidas é o fim. Acabar com a vida. Eu quero te dizer uma coisa. Quando Cristo Jesus... Lançou na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que você pudesse ser limpo, para que você pudesse ser marcado pelo seu amor, a qual não fará com que nenhum dano te acontecerá, nem você mesmo e nenhuma outra pessoa que está ao seu derredor. É por isso que eu te convido, clame o sangue precioso de Cristo sobre a sua vida. Aceite-o como o seu Senhor e seu Salvador. E com certeza esse sangue te purificará de todo erro, de todo o pecado e consequentemente esse estado de depressão, de solidão, o Senhor retirará do seu coração e acrescentará vida, acrescentará paz. Deseja isso nesse dia e se você deseja eu convido a você a orar junto comigo. Amado Deus, poderoso Pai, nós clamamos, Deus, o Teu sangue precioso sobre todas as nossas vidas. Não importando o que aconteceu, até mesmo para esse homem chamado Caim que matou o seu próprio irmão, onde o Senhor mesmo questionou pelo seu pecado, mas oferecesse a Deus um sinal e esse sinal acompanharia a Deus para que ninguém tentasse com a sua própria vida, assim aconteceu com o teu sangue o sangue de Cristo derramado na cruz, e eu clamo o teu sangue Pai, sobre a vida de todos aqueles que estão me assistindo, e todos aqueles que vão compartilhar essa palavra e eu tenho certeza que vida Vida e vida plena o Senhor tem para cada um de nós. Assim te pedimos, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem, se inscreva nesse grupo, nesse canal. E com certeza algo precioso o Senhor tem para a sua vida. Fica com Deus, em nome de Jesus Cristo. <risos>